A BRR Crédito Digital vem inovando no mercado financeiro de crédito com a criação de uma nova forma de parceria de negócios. O parceiro digital BRR. Nesse vídeo, vamos tirar algumas de suas dúvidas antes do seu cadastramento. 1. Um, o que eu preciso para ser um parceiro digital? Você precisa possuir um cadastro de pessoa jurídica em qualquer modalidade, limitada, MEI, ME, ME desde que a atividade final de sua empresa esteja no ramo apropriado. 2. Qual o faturamento mínimo das empresas indicadas e quais ramos aderentes? Faturamento médio de 1 milhão, mês e que possuam títulos mercantis para negociar, principalmente duplicadas. Os ramos aderentes ao negócio são alimentos, bebidas, cosméticos, químico e farmacêutico, entre outros segmentos. 3. Como funciona o comissionamento? Atuando em conjunto com o gerente interno BRR. Você indica clientes e recebe R$ 50,0 reais quando seu cliente realizar a primeira operação e mais 0,15% sobre o valor operado, livre de descontos e de qualquer eventual inadimplência. A taxa aplicada nas operações não interfere no seu comissionamento. Você recebe em todas as operações realizadas, enquanto você e seu cliente permanecem ativos. 4. Como acompanho minha produção? através do portal BRR. Lá estarão disponíveis todas as informações necessárias para o seu acompanhamento. 5. Posso indicar outros parceiros e o que eu ganho com isso? Sim, você que já é um parceiro digital homologado, pode através do portal BRR indicar outros parceiros, informando apenas o nome, telefone e e-mail do indicado, sendo remunerado por cada indicação conforme regra descrita no portal BRR. Saia na frente com a BRR Crédito Digital. Acesse o site, faça o cadastro no portal e venha ser um parceiro digital BRR. BRR Crédito Digital. Soluções ágeis em antecipação de recebíveis.